Um tempo atrás eu montei esse computador aqui chamado Tars. E eu fiz um vídeo sobre essa montagem e ele é basicamente um computador barato e relativamente potente. E desde então eu tenho usado ele para fazer algumas edições de vídeo. Mas ele sempre faltou uma coisa, que é um leitor de SD. Eu até tenho esse adaptador USB para eu poder conectar os cartões nele. Mas quando eu estou usando o USB do lado eu não consigo conectar isso. E eu geralmente uso o USB do lado para usar o mouse. Então não tenho a possibilidade de eu tirar. É grande demais essa parada aí. E é esse o problema que eu vou resolver hoje. Eu descolhei esse leitor de SD de um PC velho aqui em casa e eu vou instalar ele no computador hoje. Primeiramente, antes de fazer qualquer coisa, eu abri o computador e conectei ele para ver se ele estava funcionando. Não é difícil conectar, ele é como se fosse um USB mesmo, não tem erro. E por sorte ele estava funcionando mesmo, então deu para continuar com o processo. Esse gabinete tem um slot pra instalar esse leitor de cartão fácil nele, mas eu não usei essa portinha porque eu não queria destruir essa figurinha aí, mas se eu tivesse usado seria tudo mais fácil. Eu comecei passando uma caneta preta em cima desses símbolos aí, desses LEDs, porque eu não sou muito fã de LED piscando na minha cara, e acho que fica mais bonito assim. Depois eu tive que soltar essa parte de plástico, e ela tava até bem presa com o DuraPox, mas eu dei um jeito. Depois disso eu coloquei o leitor só pra conferir mesmo, Onde é que ele ia ficar? E como esse slot não foi feito para prender um leitor de SD ali, eu tive que anotar aqui do ladinho com uma caneta para fazer buracos novos nele para poder prender ele direito. E é bem simples, é só anotar com uma caneta e depois fazer alguns furos com a furadeira. Só tem que tomar cuidado para não afetar a placa dela, mas é tranquilo porque ali tem bastante espaço para isso. Para prender ele no gabinete, eu usei esses parafusos bem grandes aqui mesmo. É, não é nada especial, é só os únicos que eu consegui que eram bem grossinhos assim Mas dá para usar qualquer coisa E depois que esse leitor estava preso ali, eu tive que medir a parte velha de plástico que ficava na frente para eu cortar Eu não fiz muito preciso isso aí, eu só anotei com uma caneta E depois com a ajuda de uma faca bem quente, eu cortei a parte fora E essa parte do trabalho é bem relaxante, assim, fede bastante, mas é bem relaxante A minha ideia inicial era aprender isso aí E fazer o um acabamento com Durapox Mas depois que eu cortei eu fui usar o Durapox E ele tava muito estranho Eu não sei se ele estava vencido ou não Mas não tinha como usar Então eu tive que apelar mesmo para cola quente Então depois disso eu colei a plaquinha de plástico Com uma cola quente E pro acabamento ficar mais bonito ali Eu usei a cola quente também em volta E depois eu pintei a cola quente seca com a caneta preta que eu já tinha usado antes E depois disso tudo eu só parei as arestas com uma alicatinha Pra ficar tudo mais um pouquinho bonito E depois disso eu tava pronto Eu admito que não ficou tão bonito assim Mas esse é o espírito do TARS Ele não é pra ser bonito, ele é pra ser principalmente funcional E isso vai ser bem útil Porque agora eu vou conseguir plugar cartões SD nele Então fica a dica aí pra você Talvez se você não tiver coragem de cortar o seu computador é, não sei, é... Dá pra fazer <risos> em casa, é tranquilo e esse foi o DIY de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu fico bem feliz de fazer esses DIYs de computador, mesmo que não fique tão bonito assim, mas tudo bem. A gente se vê nos próximos vídeos aqui nesse canal, um grande abraço e até lá.